E aí moçada, tudo jóia? Vamos lá? Mais um pouquinho? Olha só, nós fechamos o primeiro vídeo falando é, sobre o conceito de qualidade, tudo bem? Esse conceito de qualidade ele é importante porque ele agrega, é ele que vai agregar todos os princípios que vão reger a questão do meio ambiente e essa retomada do indivíduo né, com a Terra. Então olha só, o conceito de qualidade declarado na norma 9.000, ele vai dizer que uma organização focada em qualidade promove uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes, atividades e processos que agregam valor através da satisfação, das necessidades e expectativas dos clientes e das outras partes interessadas pertinentes. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que agora, né, esse princípio que é globalizado, esse conceito que é globalizado a respeito da qualidade, vai dizer que as instituições, as empresas, os prestadores de serviços, precisam promover uma cultura. Ou seja, ele precisa buscar, é, causar, né, identificar uma Identidade a partir de comportamentos e atitudes em todos que convivem na instituição. Ou seja, o conceito de qualidade ele passa a ser também global. Além de satisfazer o cliente com bons produtos, além de trabalhar com as questões de conformidade, ele tem que causar o bem a partir do desenvolvimento de uma promoção de cultura muito bem tá. fechada essa questão nós podemos é, entender o seguinte sem o conceito de qualidade nós não conseguimos pensar de forma global onde atualmente somos 7 bilhões 7 bilhões de habitantes e a China com um pouco mais de 1 bilhão e meio agora liberou a natalidade para dois filhos isso teve um crescimento de 30% né? então quer dizer que a China populacionalmente falando vai ultrapassar os 2 bilhões de habitantes logo logo então nós precisamos de um cenário de um ambiente que construa qualidade para não deixar ninguém de cara amarrada, entendeu? Esse é esse o cenário mundial. Bom, para que nós possamos entender esse cenário mundial, então a questão do divido e como se ele se insere no meio ambiente, nós precisamos falar sobre alguns conceitos. Bom, ecologia, ecossistema. Acredito que isso você já tem uma noção do que é, né? No entanto, a ecologia ela vai estudar esses seres vivos né, e o ambiente em que ele vive. A ecologia é, sim, considerada uma ciência. O ecossistema já é o local, a unidade principal de estudo da ecologia. E o habitat é o endereço da espécie. O que seria o meio ambiente, então? Todo esse conjunto de unidades ecológicas de unidades ecológicas. Bom, veja bem, segundo a definição da literatura, meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e incluem toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera, fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Meio ambiente também compreende recursos e fenômenos físicos, como ar, água e clima Assim como a energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo Presta atenção agora Então quando eu digo presta atenção agora É para prestar atenção Por quê? Vai vir uma parte muito importante Então ó, segura essa A lei federal 6938 Lá no seu capítulo 3 Ela vai definir para nós na política nacional do meio ambiente brasileira O que, que a, essa lei compreende ser o meio ambiente Então ela fala assim ó, Para os fins previstos nesta lei entende-se por Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica Que permite, abriga e rege a vida em todas as formas ou seja, na nossa legislação, incluiu não só o conceito né, ecológico, mas também o conceito mais amplo. Mais amplo no sentido de colocar todos como o seno, parte do meio ambiente. E é por isso que entra os conceitos de precaução, e prevenção. Ou seja, é nesse meio ambiente que se insere o trabalhador, aquele que está num mundo globalizado, que busca qualidade, onde ele precisa coexistir com todas as ações que ocorrem no planeta Terra. Certo? Então, aí a partir daí ele vai falar degradação da qualidade ambiental, alteração diversa das características do meio ambiente poluição e degradação da qualidade ambiental resultante de atividades direta ou indiretamente, certo? Que vão o que prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Por isso que nós falamos sobre o cérebro, entendeu? Ou seja, se o cérebro capta o ambiente externo, como disse no primeiro vídeo, ele precisa captar boas informações para que esse meio ambiente seja considerado saudável, certo? Agora, nós vamos passar por um terceiro passo, onde nós vamos relacionar o que? Todos os acontecimentos naturais, primeiro, nesse meio ambiente natural. Então, nesse ambiente natural, o que, que acontece? As coisas estão relacionadas, não perca a estribeira, presta atenção que quer dizer que aqui ó você tem um mapa das correntes oceânicas então aquilo que está no pacífico se comunica com o oceano atlântico que se comunica com o Índico. isso proporciona entre esses ambientes o que uma troca de vida certo de é, peixes espécies alimentos e tudo mais e isso faz com que os nossos oceanos Tenham vida da mesma maneira isso acontece na terra e acontece no ar essas correntes elas são é, o que mantém a terra como esse ambiente lembra a terra como esse ambiente né, propício à vida ótimo muito bem o que nós temos que entender que os impactos então o homem certo o homem de alguma maneira ele sempre vai impactar a Terra. Por quê? Porque ele está interagindo e esse impacto pode ser negativo ou positivo. Então, ó, os impactos afetam os recursos naturais do planeta. Quando negativos, geram poluição e degradação. Então, sempre eu vou impactar o planeta. No entanto, eu posso é, prevenir tem aí a questão da prevenção para não gerar poluição nem degradação. Degradação ambiental é qualquer processo, presta atenção aí, companheiro, que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. É isso. Ponto. Existe, para que o planeta tenha qualidade, vamos retornar, o indivíduo precisa estar ciente que tudo está conectado e não faça a Degradação Certo? Degradação Esse é o problema Eu vou passar um videozinho Para que a gente possa entender A influência dessas Dessas correntes marítimas né, E a relação do impacto Que ela causa Em todo o setor né? Então esses, Esse vídeo Porque ele é de grande Aprendizado Para todos nós <risos> pedaços grandes de plástico, muitos deles transformados em casa para os bariscos. depois quando aprofundou a pesquisa o capitão descobriu que as águas vivas estavam se enrolando em nylon e engolindo pedaços de plástico o albatroz tinha um emaranhado de fios dentro do corpo é muito grave isso porque essas correntes então, olha só, hoje mesmo saindo na, na rua, né? O que, que foi possível verificar? Você vai chupar uma bala? Você vai fazer qualquer atividade? Ou você joga o papelzinho? Não, estou falando que é você não. Mas é comum você enxergar isso na rua. Você chupou uma bala? Você joga o papelzinho no chão? Joga para fora do carro? Deixa lixo no cinema? É, seja papel de bala, seja toco de cigarro, qualquer item. Que você descarta geralmente não tem a sua o seu destino correto e isso é o tipo de impacto que a cultura humana hoje causa no meio ambiente ou seja um processo de degradação porque onde será que é esse papelzinho então vamos fazer uma conta matemática simples é, em relação aos chineses né? porque a gente não faz isso mas os chineses fazem então Imagina se cada chinês jogasse um papelzinho para fora, na rua. São sete bilhões, minto, são um, mais de um bilhão e meio de papelzinhos jogado no chão. Vem a chuva, vem a enxurrada, isso vai para o bueiro, às vezes entope, às vezes não, mas ninguém catou, vai para o rio, o rio vai para, o mar vira essa ilha. Essa ilha, ela polui, né tá lá, parada, causando, danificando o peixe, poluindo o oceano, e isso ocasiona o quê? Um, des... um desequilíbrio. Então, nós precisamos entender que todas as ações do homem geram impacto ambiental, em maior ou menor escala. O consumo, a evolução das cidades, a criação de novas tecnologias e até mesmo a preservação de uma floresta e de animais em risco de extinção. Nós temos vários exemplos de impactos ambientais negativos. Despejo de resíduos sólidos, por exemplo, é um deles. Então, como você trata o seu descarte sólido, no caso antigamente chamado por lixo, né? Se ele não for se não tiver o descarte correto, ele vai impactar negativamente o Meio ambiente. O que é esse impacto? Ele pode ser reversível ou irreversível, né? é, terminando a, é, definitivamente com todas as possibilidades de vida naquele local. Agora, o impacto ambiental ele também pode ser positivo: recuperação de matas ciliares, limpeza de rio, replantio de árvores, enfim, entre outros. Para evitar os excessos nas modificações do ambiente e prevenir impactos muito abrangentes, a legislação brasileira prevê medidas mitigadoras ou compensatórias que possam ser adotadas para minimizar, um pouco as minimizar ações pouco sustentáveis, vamos dizer assim. Né? Antes da gente conversar sobre essas ações, nós precisamos entender sobre esses recursos. Então nós estamos falando do indivíduo, estamos falando do indivíduo. No mundo não fica nervoso, nem bravo, nem nada. Do indivíduo no mundo, falamos de qualidade. Agora nós precisamos entender um pouco desse funcionamento da água, do solo e do ar.